Você vê o ID da pessoa que está escrita no. Obrigada muito por terem vindo na jornada. Obrigada. Filmei. O cara está lançando. Estamos indo para Poznań hoje para experimentar um restaurante brasileiro. Qual o nome? Poznań. E qual é o nome do restaurante? Restaurante. Rodízio. Rodízio de Brasília. Deve ser bem brasileiro. Tá, nós estamos no trem, ó, nessa cabine do Carver, Filma a cabine! E, <risos> e... Ó, tem, tem um ar-condicionado. Tá super quente, tá então, super quente, a gente tem <risos> até um, né? uma dona Vec aqui, ó. E estamos indo, vamos ver como que vai ser né? essa experiência do restaurante brasileiro. Na, na colônia, já tem um em Varsóvia, mas é só uma lanchonete assim, assim, é bem menor. Esse restaurante é de, de algum brasileiro? Não, sei nem Acho que não, pelo nome não é. uma pessoa comentando assim, você não é um brasileiro e nem fala o você tá rodando no restaurante brasileiro. Que pra ser rodízio de Brasil, não deve ser brasileiro. É, eu acho que pelos comentários Facebook não vai ser muito bom, mas vamos ver nossa expectativa chegando lá. Tendo carne. Tendo carne em gostosso, de boia, e doce azul e então a gente vai mostrar a rinha, ó. Restaurante brasileiro legítimo com sushi. ó aqui ó uma visão da cachaça nossa entrada porque a gente chegou muito cedo e não tá as coisas prontas ainda diguem oi hum. <laughs> There we go. For guys also? Yes, for me yes. Uh, one piece, two piece? Yeah. It Can be two. Two? Is it your Yeah. yeah. <laughs> Oi, vamos então falar sobre um pouquinho do restaurante, a nossa experiência A gente teve essa ideia de ir pra Póznan, devido a que é um restaurante novo no Brasil Então se chama Rodízio de Brasil e lá conhecer e ver como realmente seria essa experiência do Brasil aqui na Polônia Eu entrei na página do Facebook e havia um milhão, milhões não, vários comentários assim negativando Vários bons, mas alguns negativando a página, alguns brasileiros, alguns não, alguns polar. Uh, e geralmente esses comentários foram feitos na época da inauguração. Então a gente não foi com muita expectativa, sabendo que através dos comentários talvez poderia ter influenciado um de nós, mas assim, eu fui com a expectativa bem baixa para saber e ter essa experiência. Chegando lá, a primeira coisa que a gente reparou foi que o restaurante era muito bonito, restaurante assim ó, impecável de bonito, muito limpinho, tudo muito bem decorado, bem aquele estilo polaco, assim, sabe, é, meio nórdico, assim, muito bem decorado, com as plantas caindo, assim, do teto, muito bem decorado, luzes diferentes. A segunda coisa foi que tava muito vazio, mas isso é devido a que é sexta-feira santa, então católicos não comem, carne na sexta-feira santa, então possivelmente era isso, que estava, estava vazio. Eu sei que eles atendem até a meia-noite, então pode ser que também seja um outro ponto onde né, as pessoas vão e encham o um local. A gente chegou meio-dia, porque era uma reserva de mesa, e lá tem que fazer essa reserva, só que a gente chegou e a carne ainda não estava preparada, levou uns 20, 30 minutos para terminar, mas não demorou muito, tinha um buffet. Então você, pode ter, você tem duas opções, ou buffet ou rodízio. Já dizendo de cara, não tem nada a ver com o Brasil, assim, nada. Porque no Brasil, quando você vai, primeira coisa, tem arroz, tem feijão, tem farofa, uh, tem umas outras coisas. Então couve-flor, brócolis, farofinha, couve, refogada. Então tem várias, não tem uma quantidade grande, porém tem várias opções, assim, no Brasil. E lá o que tinha de opção eram... Muitas saladas, então tinha as saladas polonesas, então pepino, é... pepino, um alfacinho, uns cremezinhos pra você colocar Então assim, isso era realmente tudo polaco, essa parte das saladas, não tinha nada a ver com o Brasil Várias comidinhas, eu amei isso aqui Isso aqui, achei eu, eu bonitinho. Aí, sobremesa, comida aqui Lasanha, lasanha, o que tem aqui? Espinapos, esses são sopas. Sopa, sopa, sopa, sopa, sopa, aqui é é quebra Aham. Porque talvez esse restaurante não seja um restaurante brasileiro, e sim inspirado no Brasil, mas eu não posso dar essa informação aqui. Ficar no verão lá deve ser bem maravilhoso. Comida, tinham quatro opções, né? Tinha, tinha cinco opções, lasanha, tinha também pasta, almôndega, e duas roupas, então era isso de buffet, então se você for pra Poznan pra ir num buffet não recomendaria, porque é muito pouca coisa e aí você vai gastar 29 ou 30 watts mas eu recomendaria você ir para o rodízio pra ter essa experiência eu não entendo realmente de carne, então eu não posso falar muito sobre carne, mas tirando a comida o atendimento assim, ó tanto da moça que se chama Sandra, que nos recebeu Quanto do da, da pessoa que estava servindo a carne Era um fofo, ele vinha toda hora fal, most, Perguntava se a gente estava satisfeito O que, que vocês queriam Então, como a gente estava sozinho O atendimento foi muito bom Pode ser que leve mais um tempinho Quando tem muitas pessoas Mas o atendimento foi ótimo Então, de carne foram seis opções Cinco opções E uma delas foi o, o abacaxi Então, teve picanha, teve lombos, teve uma coisa de porco e teve um peru enrolado no bacon medalhão que eu acho que eles chamam, né? e assim, como eu não sou muito de comer carne, a picanha estava muito gostosa é... sempre faltava um pouquinho de sal, mas assim, nada que você adicione sal né, já não resolva mas as outras carnes, como o lombo, o cordeiro, eu acho, era muito forte pra mim então eu não gosto muito, porque eu sinto muito o gosto dessas carnes muito fortes, não me agrada. Pra quem gosta, vai lá, experimenta, vai ser ótimo. Então assim, tem mais um comentário que eu queria fazer, porque eu adoro ir nos banheiros dos restaurantes. E tava impecável aquele banheiro, tava muito, muito, muito organizado, tinha cheirinho pra soltar toda hora, assim. Psh, psh. Então assim, com relação à decoração eu daria nota 10, sabe? Decoração e atendimento, 10, 10 mesmo. Um, mas com relação à comida, assim, o buffet, buffet, buffet, eu daria uns seis, tá? Com relação à carne, eu daria uns oito, porque eu não sou muito de comer carne, muito, assim, como uma coisinha aqui, mas não é, ai, ah, quero comer carne, certo? Uma coisa que também dá pra se alientar é que se você tem filho, tem lá várias cadeirinhas, tipo no Brasil mesmo, e se tem uns joguinhos pra pintar, uma coisa assim, dá pra... Fazer, fazer isso lá e também tem uma área externa que eu acho que tem lá pra você utilizar né o que dá pra adicionar é que tem um hostel do lado não sei se é da mesma pessoa da mesmo dono mas seria interessante se você quer conhecer isso dá pra ficar no hostel e aí ir pro restaurante matar tá uma leve vontade Caipirinha tava muito gostosa, de cachaça real. Eu não vi muito o preço de bebidas, mas eu tomei uma caipirinha e uma cerveja. Então, preço normal, caipirinha tava 18. Preço normal que a gente encontra aqui na Polônia. E a cerveja foi 11, tá? Então, foram isso. Eu realmente, assim, eu recomendaria? Recomendaria. Pode ir, ótimo, vai ser legal, uma experiência interessante. Mas não vá com uma expectativa tão Brasil assim, que não é muito, muito parecido com o Brasil. O que eu poderia deixar de recomendação para o restaurante é... Contratem um consultor que seja realmente brasileiro, um chefe de cozinha brasileira, qualquer pessoa que seja do Brasil, assim, para darem essas dicas, que trabalhe com o restaurante. Porque isso pode ajudar vocês a melhorar a qualidade de serviço. Porque, assim, só tem, só tem a melhorar ali pelo que a gente vê. Então, coisinha simples, esses detalhes, então, a farofa, por exemplo, arroz e feijão, né... Lá. Esse, com relação ao arroz e feijão A gente recebeu o arroz e feijão Só que era uma porção Tipo, é, misturado Arroz e o feijão A gente não come isso no Brasil Eles assim, misturados É uma porçãozinha aqui Uma outra porçãozinha aqui Então, donos do restaurante Deem uma olhada Vejam uma consultoria brasileira De restaurante Seria interessante investir Porque o ambiente de vocês É maravilhoso E, assim Só tem a crescer Desde uma consultoria brasileira De restaurante Porque vai ser ótimo Para o negócio Tá bem? Então tá bom, beijo! Mm-hmm. <laughs>